Agora aqui no programa a gente vai bater um papo com o Rodrigo Neri e com o Daniel Matos, que eles são criadores do Naked, que é nada mais nada menos que um crowdfunding de pessoas peladas. Exato, é isso? Exato, exato. Isso poderia ser melhor definido. É. Mas vamos explicar o que é exatamente né, o, o, o Naked, esse crowdfunding. Qual é o objetivo e como é que funciona? Né? Então, uh, primeiro acho legal assim, dizer como que a gente começou a pensar nessa ideia, a gente, a ideia é bem de mesa de bar, assim, a gente tava, eu, o Rodrigo Neri, o nosso amigo e sócio, Ricardo Dúlios, e passou uma menina e a gente ficou pensando, cara, por quanto que eu veria essa menina pelada, pô, como eu gostaria de ver, e, e, e aí a gente entrou no assunto de, cara, quem são as pessoas que a gente mais gostaria de ver pelada é. no mundo? Sim. E a gente chegou a uma conclusão que foi muito bacana, que não era nem ex -BBB, nem Paniquete, nem atriz global. Eram pessoas que estavam próximas de nós. Aliás, eu tive lendo que... Teve uma pesquisa da revista Marie Claire, eu acho que diz exatamente isso que você está afirmando, né? Uhum. Que, na verdade, os homens fantasia mais em ver mulheres duas, mas não são exatamente as grandes artistas são, de repente, colegas de trabalho, colegas de é. colégio Porque são exatamente sabe? essas meninas, as pessoas, tanto meninas quanto meninos Que nunca sairiam no Playboy, né? Claro é, Então, a, a, com o Naked, elas têm a chance, as pessoas comuns têm a chance de realmente sair peladas assim, né? E a gente viu sabe, essa brincadeira de de, de tá, pessoas uh, conhecidas, pessoas do teu ciclo, pelados, como é que a gente vai poder transformar esse negócio? A gente vê através do crowdfunding, que nada mais é do que várias pessoas pagando um pouquinho para alcançar uma meta em comum, para alcançar um objetivo uh, bom para todo mundo. assim Para quem uh, não conhece crowdfunding, é muito fácil ficar com é como se fosse uma vaquinha, só que é uma, uma vaquinha, vaquinha moderna, assim, sabe? em que caso não chegue na meta, todo mundo pega o dinheiro de volta, ninguém está perdendo nunca. Assim. Tá, mas me explica então especificamente no Naked como é que vai funcionar. Eu... Indico, entro lá em contato com, com vocês e indico, por exemplo, uma, uma menina, uma mulher que eu, que eu gostaria de, de ver nua. Não, perfeito, perfeito. Então a gente, tu nos indica, a gente entra em contato com a menina, a gente vai deixar teu nome. Não disse fui eu. Vai deixar teu nome <risos> escondido, secreto ali. Tá. E, e aí a menina, se ela se interessar, ela vai entrar no site, vai colocar o preço dela. 10, 15, 20, 100 mil, 1 o milhão. O preço, e... é o limite. Céu o limite. E se a comunidade que, que gostaria de ver essa menina pelada conseguir arrecadar dinheiro suficiente no, no tempo estipulado, a menina faz as fotos e todo mundo que contribuiu recebe o ensaio. Caso não chegue na meta no tempo estipulado, todo mundo que contribuiu recebe seu dinheiro de volta e ninguém sai perdendo. Obviamente que só é divulgado o interesse... Uh, por ver determinada pessoa fazer um ensaio nu com a com a concordância dessa pessoa. Né? Isso, com certeza. A gente só vai citar o nome dela quando ela tiver aprovado que sim, certo. que ela tá no site. Não é que eu tenha interesse pessoal, muito antes, pelo contrário, tá. mas homem também está né, nesse esquema, fazer um assim, a gente... ensaio com homem nu. A gente sempre. Uh... Vocês vão ter esse mau gosto. <risos> com certeza. A gente sempre viu revista de mulher pelada e sempre falou, pô, meu. Não é essa pessoa que eu quero ver, sabe? eu quero ver outras pessoas peladas. Então a gente acha que na nossa plataforma não é a gente que vai censurar de maneira alguma, é totalmente livre a plataforma para homem, para mulher, para cachorro, Enfim. gato. Exato. Sempre, sempre impuseram as pessoas que a gente quer ver pelada e, e o conceito desse dessa ferramenta, dessa plataforma que a gente está criando é, é dar essa liberdade. Então, se for homem, se for mulher, whatever, qualquer coisa, cara, se as pessoas quiserem ver, pagarem. E a pessoa Cara. quiser fotografar. Você já sim. tem gente interessada, tanto gente que indicou, quanto pessoas que já toparam, se apresentaram. Olha, eu estou a fim de, de entrar nessa, fazer um leilão ver se... Uhum. A, a, a gente tem a, a nossa primeira pessoa que fará um ensaio, já está fechada, tudo certo, a gente está conversando semanalmente com ela. A pessoa do sexo feminino? A gente não pode dizer, a gente não pode dizer. Nem Mas... o sexo? Mas uh, já está fechada é. E, e é legal que a gente está re recebendo muitos, muitas pessoas que estão uh, mandando e-mail, falando pelo Twitter, assim, pô, será que não tem chance? Será que dá para fazer? Então, assim, tem gente querendo sair para Tanto, Tanto, Tanto mulheres quanto homens. Tanto mulheres quanto homens. E gente sugerindo também, obviamente, já tem os amigos, pessoas que já... É, através do Face, através do Twitter, a galera conversa com a gente, a gente passa conversa primeiro, tá, depois, e Tá, e como é que vai... então o, o pessoal entra em contato com vocês? Então, aí. assim... Uh... Agora, em janeiro, vai entrar no ar ah, o site, primeira versão do site, só com um ensaio de uma menina. E depois, em março, vem essa plataforma que a gente está conversando até agora, onde todo mundo vai poder fazer o seu ensaio para ser pelado. Se quiser conversar com a gente, é só ir no Facebook, põe lá Naked, vai achar nossa página no Face. Naked. Naked, isso. E no Twitter também, é arroba Naked. Arroba Naked. Isso. N-A-K-I-E-T, vai achar a gente... E se quiser também ver, a gente fez uma, uma, um vídeo aqui em Porto Alegre perguntando para as pessoas por quantos ah, é legal, que viu? elas seriam peladas. Então é muito legal ver essa pesquisa em formato de vídeo para começar a entender o conceito do site. Assim. A média foi quanto? Cara, uns 80 mil reais, 100 mil reais. Mas assim, <risos> 100, 100 a, a, gente, a gente acredita bastante que quando pergunta na rua, as pessoas estão na defensiva. Claro. Então assim, acho melhor não arriscar, vou botar o meu preço lá em cima. Acredito que na, na, na ferramenta funcionando. De verdade, claro, vai certo. dar uma baixada. E quando que vai ao ar mesmo? Primeiro esse de lançamento? Primeiro dia 9 de janeiro também. Tá tá. 9 de janeiro. 9 de janeiro? Pode Pode primeira, segunda-feira útil de Pode ver no YouTube? Naked.com.br. Ah, no... Naked Naked.com naked.com.br. Naked Naked Exatamente. Tá certo por isso obrigado boa sorte aí obrigado Roger no, que... nessa nova plataforma esse sério esse, empreendimento, é, esse empreendimento <risos> muito sério muito né, importante e claro que a gente vai divulgar aqui né conforme for as coisas andando aí imagens etc que for necessário por essa causa justa valeu a gente vai para um rápido intervalo você vai pensando em quem é que você quer ver pelado, entrar em contato aí com o Guido Naked. Na volta, a gente vai conversar com esse músico que eu falei pra vocês, o Giri, é muito bom, chama-se Guilherme Onstein. Comercial, já voltamos.